Oi, eu sou Aline e você é o? Tiago, Thiago, procurando uma, um presente, alguma coisa pra você? Tô procurando, na verdade, de roupa pra casar. Pra casa... Ou Ai, casar? É, Ou casar domingo. Tem alguma coisa em mente? Eu fui em algumas lojas aqui do shopping e eu, sinceramente, eu não quis comprar nenhum terno, sabe? Então a ideia era que eu não comprasse um terno, não é muito meu estilo, né? Cara, eu queria pegar uma parada um pouco mais básica, assim, tipo, essa daqui, assim, seria um pouco um estilo mais... Mais do que eu escolheria, assim, uma camisa mais branca, uma coisa mais mais soltinha, assim, acho que fica mais o meu estilo, assim, que também para esconder a gordura, né, rapaz, que eu emagreci, mas ainda não tá bom, né, então, fazer uma parada um pouco mais soltinha, acho que ia ser interessante. Então, como vai ser durante o dia, eu não vou conseguir ficar usando essa mesma roupa o dia inteiro, porque eu vou morrer de calor, e eu ia casar de shorts, e aí o que aconteceu? Por isso que eu ligo pro meu, pro meu cunhado, que vai ser o nosso pastor também, que vai ser o nosso cerimonialista lá também, eu vou perguntar para ele, né, eu falei, Rogério, é o seguinte, Jesus vai ligar muito se eu, se eu, se eu usar uma, uma roupa um pouco mais despojado, ele falou, olha, não vai ligar, mas é interessante você você colocasse uma calça, né? parece uma coisa um pouco mais social. Uma coisa assim, ó. Acho que assim seria mais... Ficaria o máximo de social que eu conseguiria usar, entendeu? Olha, sobre a preparação do casamento, tem sido uma coisa muito louca, porque a gente decidiu casar num dia, e aí 13 dias depois seria o casamento, né? Acho que a coisa que ela mais se estressou, tem com a roupa, porque eu já estou sabendo por aí que eu não vi a roupa dela ainda, mas já estou sabendo que teve uns estresses aí com o vestido, que eu só vou saber mais pra frente. Então eu acho que essas foram as duas coisas que eu estressaram mais ela nesses dias. Mas a gente é muito prático, cara. Quem consegue fazer um casamento em 13 dias merece um prêmio. E tudo isso eu devo a ela, tá? Porque ela que está fazendo muito mais esse casamento do que eu. Fazer agora, vamos embora, né? O dia que eu escolhi foi tudo bem, né? Eu cheguei lá com a minha mãe é... e eu não queria ficar experimentando muitos vestidos. Eu já tinha muito o que eu tinha na cabeça. Então, para otimizar tempo, eu fiz minha mãe provar um vestido e provei outro. Gostei do que ficou bom no meu corpo e deixei aquele escolhido. Quando foi na quarta-feira, que foi para fazer o teste do vestido, o único ajuste que eu deixei para fazer era na alça. E quando eu chego lá, o vestido encalou. Pessoal, vocês tá apertaram esse vestido? Não, não, não. Deixa eu ver aqui, meu Deus, não. Ó, oh, não dá pra sentar. vai pra arrebentar. Vocês querem pegar essa cena, gente? Não. Ela, tipo, teve que fazer os negócios de assentar, como ela ia se comportar no casamento pra sentar. E aí, então, deu esses aflitinhos, de repente, por causa da barra, dos ajustes da lateral, porque ela tem muita perna, né? Eu me recuso a ficar meia hora com isso aqui. Então a gente foi e temos a segunda opção. Como ela não tinha gostado, de... como eu vi que ela gostou demais, né? Do primeiro vestido, eu falei, não, vai ser esse o vestido dela, que desde o primeiro, quando ela provou, teria que ser esse. Então, esse daí acontece em qualquer um, por isso que a gente chama a segunda prova. E foi o que aconteceu, essa é a segunda prova dela. Você tá comportar até na cor. Não, é, Calma, ela vai te soltar aí no seu corpo agora. Fica em paz. Você vai ser confuso. Olha a minha cara demais. Você vai ser de substituo. Não tá, que eu vou trabalhar um pouco, eu tinha mesmo. Ele não subia na perna, eu não conseguia sentar, respirar. Eu estava embalada a vácuo. E aí, o que, que aconteceu? Foi aquela confusão. Deixa eu ver. Vai ser uma explosão, vai. Ai, não foi! Eu sei, eu não tá. Pessoal, não existe a possibilidade aí, que de eu sair com esse vestido aqui. <risos> não existe, né? Ou ela larga tudo agora, ou não vai Estressada. Fiquei quatro horas, teve que abrir e refazer o vestido inteiro. Eu saí na quarta-feira, o vestido estava deformado. Se não, meu plano B tá ali. Cadê? Já tá viu lá, aqui, ó. Quer que eu prove o outro, pra vocês verem? Plano B era plano A. Ah, dá. Só que vai ter que tirar a manga. Eu senti que ela tava querendo, já, tipo, não deu certo, queria desistir. Então, eu falei assim, não, ela vai sair com o vestido que ela escolheu. Eu não quis nem dar outra opção para ela, de segunda e a terceira, opção, opções. Porque eu acreditava que tinha que ser aquele primeiro, que foi o que ela foi escolhido no dia. Tem então, um piriguete curto na frente com o rabo atrás? Não. Ah, não. Não vou falar pra você que você deixa pra próxima, que você não vai mais ter próxima. Não vai, é a única, até que a morte não separe. Tá com lá no certeza. papel, vai ter que dar uma falecida se ele quiser. <risos> Se ele quiser separar, vai ter que dar a falecida, até que a morte nos separe. Né? É. Foi bastante estressante, porque para eu resolver, a minha sugestão foi troca o vestido, eu vou com qualquer um e vambora. Entendeu? Eu considerei um vestido da Cinderela, azul. Eu só queria sair de lá. Eu só queria sair de lá. Mano, vamos dar uma olhada no tênis também, para ver o que a gente acha? Isso é uma loja que eu gosto. Beleza? E aí, tranquilo, Thiago, bem-vindo valeu São Guilherme, cara. Você Tamo junto, vem, velho. Viu? Tô procurando um tênis aí que, mano, eu vou casar, tá ligado? Então eu tô precisando de alguma coisa assim, mais puxado pro branco, alguma coisa, um cano alto, assim, médio alto. O que que você tem casar, aí, irado. mano? Assim é legal, acho mais style. Que fica clean, né, mano, assim, fica né? Fica clean, é, fica clean. Esse maluco é muito firmeza, velho. Eu tava falando pra que eu queria aquele tênis ali, ó. Só que ele é feminino, chega aí. Aí eu fiquei puto, que eu falei, mano, eu preciso de uma pepeca pra usar ele, tá ligado? Porque olha olha aqui, por que que faz um tênis bonito desse só pra mulher? Aí depois fala do feminismo. E o machismo agora, cadê? Eu não posso usar esse tênis aqui? Hã? Ele é muito bonito, velho. Por que, que eu não posso usar? Porque não tem meu tamanho. Só faz até quanto? 38? e se a mulher tem um pezão, também não pode usar isso aqui. É preconceito, mano, com o pezão. Eu tô, recla... eu tô fazendo minha reclamação em vídeo porque eu não posso comprar esse tênis. Porque eu nasci com um negócio diferente do que é pra usar esse tênis aqui. Entendeu? Pô, sacanagem, mano cliente, cara, acho que esse branco fica legal, hein, cara. É, eu acho que esse... Que esse eu acho que o branco ele ornaria mais com, com a roupa do que, do que o preto, né? O preto eu gosto, não tem isso que eu desgoste, mas acho que o branco... Acho que encaixaria é melhor, melhor, né? Fica mais legal, cara. Pelo menos, mas acho que isso é só um meu, né, cara? Na hora que eu vi que ela tava... começou meio a chorar, ela ficou... deu um pouco de desespero nela. O quadrinho pra sentar. A cadeira de festa é um pouco mais alta do que o trono. Não, não me interessa. Eu não vou Mas... ficar com um vestido não, que eu não tem condições, né? Falou, não, não acredito. Não parece ser o mesmo vestido. Mexeram em alguma coisa. Ou Sol, mexeu em alguma parte que não era para ter mexido? Daí eu fui e falei assim, não. Não foi mexido porque eu acompanhei no dia da costura e que foi, geralmente, o que tinha que ter feito era a alça entendeu e aí foi depois que surgiu esse detalhe de ela sentar levantar para se sentir bem com o vestido aí foi aí que a gente fez a solução certa olha que paz a pessoa sentada você tá rindo Ai, você, eu não, rindo, rindo. Pra você não vai pra chorar você vai chorar por como assim se eu provei um vestido que estava perfeito na, seg ah, na segunda tá. no sábado como assim calma só não chora é... Mas enfim, a equipe foi maravilhosa, eles conseguiram se ajustar, arrumaram no... apareceu costureira não sei da onde, eu sei que resolveram o problema. se abraçamos, e ela falou que nunca vai esquecer de mim, que eu participei do começo com ela, né? desde o começo que ela veio ver o vestido. E vamos aí até o final, que já... com certeza é o final que já deu tudo certo. Muito obrigada por aceitar meu caso. Três dias praticamente, ninguém queria. Vizinha. Muito obrigada, obrigada por... a você. Mas a Sol me recebeu com um sorriso no rosto, um abraço largo. Falou: você é a noivinha, 13 dias, a gente vai dar um jeito, eu tenho alguma coisa pra você. E assim, foi aquele jeitinho dela, acolhedora, ela acabou me adotando. E ela achou muito engraçado a forma que eu escolhi o vestido, eu descrevi o que eu queria. Ela já chegou e falou assim, olha, é, Sol, eu não quero vestido nada de bufante, nada de rodado, nada de princesa, eu quero uma coisa mais delicada, mais simples, meu casamento, assim, assim. Aí eu fui falei, você gosta de sereia? Então ela pode ser um modelo sereia, que esteja decote, que seja ousado. Nessa forma ainda que ela me falou, que seja bem ousado. Aí eu cheguei, mostrei uma primeira opção, que foi que ela chegou, viu, e era essa segunda que caiu perfeita para ela. Ela foi em dois, ela foi nos dois, não, eu não abri tantas opções. Eu falei, é ah, isso aqui que eu quero. E foi exatamente o que eu quero e que eu vou casar. Porque no final deu tudo certo. Então pra mim a parte mais estressante é ter que acordar cedo, pra chegar lá cedo e organizar tudo cedo. Então, eu chegando lá, eu vou ter que organizar DJ, eu vou ter que organizar a caixa de som, eu vou ter que organizar aonde vai ficar as coisas e tudo mais, enquanto a Sandra está se arrumando no salão. Então, ela vai chegar só pra cerimônia. E, seja que Deus quiser, que Jesus esteja com a gente, segurando a nossa mão pra dar tudo certo. Tem alguém no estacionamento ali pra arrumar os carros? A Sandra tinha falado que, tinha, que ia ficar alguém. Na onde? No estacionamento ali pra arrumar os carros e tal, Não. porque todo mundo vai começar a me ligar.